E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Vamos para mais uma missão de Gangsta New Orleans, niga Já começando aqui daquele jeito é, Mansão Zona, pá, que nós teremos que fazer Beleza, já vamos equipadão Vamos pegar um cover aqui Vamos mirar nesse indivíduo e... Pro! E pei! Ixi, bugou! Bugou, bugou! Aí, agora foi! Vamos sair do cover! Eita, eita! Eu não vi não! Sai desse cover, louco! Meu Deus, meu Deus Tá, vamos Vamos na raça, né? Fazer o que? O cara pega um cover todo, louco Vamos pegar essas maletas Tá full, tá full, tá full Tá fusão Opa Tá, tá, trava não, miguxo e não é por aqui, não por trás, bela hora para recarregar. Obrigado, vamos, vamos, vamos, vamos, boa. Se esse é o lugar, então vamos gastar já essa granada aqui. Tá, acredito que agora tem que subir ou não. Ah, tem que entrar por aqui. Demorou, demorou, demorou. O que vai acontecer agora? Meu Deus, que sinistro. O que, que é isso? Oxi. Ah, não, não acredito. E-Main, mano, do Gangstar Vegas, tio. Quem, tá, quem acompanha a série do Gangstar Vegas aí tá ligado. Bora. E man, nó cego Drogado de tudo O meu tá dando umas travadinhas Mas eu acho que é por causa Que a bateria tá acabando Esqueci de carregar Durante a noite, mano Por isso esse vídeo vai ser curto, tá galera? Mas vamos, vamos salvar esse Niggas. Que emoção, cara, sério. Eita porra. <risos> o carro não queria parar, mano. Ixi. Ah, agora foi. Casinha dele Ele é caminhoneiro, fila da mãe, não é possível Aê, mais uma missão pra conta Galera, essa missão foi rapidinha aqui, tá? Mas é... Vocês viram que a bateria do meu celular tá acabando, mano Que burro que eu sou Esqueci que esses aplicativos Consomem muita bateria Mas Vou deixar ele carregando aqui Já pra engatilhar outro Queria dar uma olhada nesse mapa Mas ele não tá deixando Queria ver o tamanho que taps, carabine, fusão Tá, vamos fundir Preciso de quatro pedras 1300 fusão Ó, fizemos um up aí Nessa carabina Beleza Beleza total, firmeza total Então temos mais um ponto Vamos pegar essa recompensa Beleza Subimos level 2 Aí sim, hein Desbloqueou alguma coisa oh, Quartel francês Caraca só máfia, niggas Só máfia, moleque Quero dar uma olhada nesse mini mapa Rush flow, a Rush flow Caraca, você tá engateando em outra missão Não quero fazer outra missão, quero ser? Encer... Ou entro é Pesados, cara, hein? Pesado Vamos ver, vamos ver Tá, não irei fazer essa missão agora Vamos dar uma olhada no mini mapa Tá, eu quero... não, não quero comprar nada Não quero comprar absolutamente nada Caraca, velho, é gigante, hein? O que vocês acharam desse mapa aqui do Gangstar New Orleans? É grandinho, hein, galera? Grandinho mas beleza galera, é isso, se vocês querem que a série continue, deixem o like, comentem, se inscrevam, não esqueçam do sininho também, sininho é importante, sininho é bom, sininho é legal. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui! Piu.